Shalom, mais um devocional para os nossos corações. Era uma vez quando não havia tempo, na esquina do nada, onde não havia nada. Havia uma reunião, o Pai Deus estava lá, o Filho Jesus Cristo estava lá, e o Espírito Santo estava lá tomando as atas. E a ata daquela reunião tornou-se o volume do livro que hoje nós conhecemos como as Escrituras ou a Bíblia. Hebreus capítulo 10, no versículo 7, diz isso. Desde então, nunca antes houve reunião, porque não precisava haver. Porque tudo o que precisa acontecer neste mundo e neste tempo que nós estamos a viver, aconteceu ou foi determinado naquela reunião. O Cordeiro de Deus que é Cristo, a imagem de Deus no homem, o Filho de Deus, foi morto naquela reunião. Apocalipse capítulo 13, no versículo 18. E você e eu estávamos lá. Onde? Onde é que nós estávamos? Estávamos lá nesta reunião. Como nele, dentro dele, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz isso, que nós estávamos em Deus. Estávamos lá, fomos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo. Tu estavas lá.